então que é o seguinte tá bom ah, ela fala que ela quer, ela fala que quer né também ver o link funcionando né ela quer que a gente crie uma campanha então é isso que não vamos fazer aqui já tá tudo aqui já pra gente poder já subir essa campanha tá aqui no gerenciador certo pra gente poder mostrar aqui como funciona aqui toda essa dinâmica aqui no processo tá bom o processo tá é, dessa campanha beleza desse vídeo por aí vai meu amigo bora aqui é o seguinte que é o whatsapp tá bom você vai ver aqui ó tem que três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 Tá bom, Eu recomendo que você crie uma mensagem personalizada, uma, uma mensagem atraente, não uma mensagem que seja, cara, que seja pessoas ali, tá Bom, seja amigável, tá de acordo com o teu produto ou serviço. Tá bom, gente. Então é muito cuidado ao escrever uma cópia para ser uma copy mentirosa e copy mentirosa hoje em dia, cara. Não tá mais convertendo, tá é espantando as pessoas. A pessoa já tá ligada, a pessoa já tá sabendo. Tá bom, então cria aí uma mensagem, cara, comunicativo comunicativa. Que